Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. E nós vamos aqui na lição número 12. A lição número 12 é a penúltima lição. Parabéns a você que está prevalecendo, estudando, caprichando nas suas CVDs. Deus abençoe muito vocês. Para você que está aí a primeira vez... Eu sou o professor Ronald, sou professor e fundador também do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados e lembro você que esses slides ficam à disposição de você, se basta você enviar no meu número de telefone do WhatsApp, nós temos um grupo onde mandamos, enviamos esses slides, ok? Vamos, então, ao chamado para a decisão, para decisão e compromisso. Essa lição número 12, uma lição maravilhosa que nós temos aqui. O texto áudio diz, Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 14. Verdade aplicada. Qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bons frutos, será como a árvore inútil que é cortada e lançada ao fogo. Temos três objetivos, falar acerca da porta estreita e da porta espaçosa, e descrever o perfil dos falsos profetas, e por último, mostrar os dois tipos de servos as referências, de Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 17, depois o 20, por favor, você lê aí, que eu já vou para o nosso comentário. Na introdução, disse na parte final do sermão, do monte, Jesus apresenta advertências que enfocam o futuro julgamento final. Ele fala acerca de escolhas e decisões que devemos tomar. Tá? Então, essa lição é maravilhosa, que vai nos mostrar, fazermos alertas né, acerca de nossa vida comprometida com Deus. Duas portas e dois caminhos. Primeiro, subponto, a porta estreita. Segundo, a porta larga. E poucos encontram o caminho. Veja, duas portas e dois caminhos. Jesus nos apresenta duas portas e dois caminhos a seguir. A porta larga é de fácil acesso e muitos entram por ela. Por ela. Já a porta estreita, por poucos é procurada, porque exige compromisso e renúncias. Vamos entender mais um pouco a dessas portas. Veja, a estrada que conduz à vida está aberta a todos, mas quem decide trilhar o caminho escolhe se submeter ao rigor das exigências. Tá? É, eu coloquei entre parênteses, tem que... Né? É, por quê? Porque às vezes a frase, se você lê assim, trilhar esse caminho, tem que se submeter ao rigor dessas exigências, é, é como se fosse algo forçado, tá? E tudo que é forçado é pesado para que nós, seres humanos, façamos. Então, aqui nós vamos ver melhor, do jeito que Jesus coloca, uma escolha. Se eu escolho trilhar, o caminho, então eu escolho me submeter ao rigor das exigências, tá? Uma escolha, quando nós escolhemos fazer algo, é muito leve. Jesus nos ensina isso, quando ele disse assim, se alguém te obrigar a carregar um fardo por uma milha, você decide ir por duas, porque decidir Levar uma carga por duas milhas é muito mais leve quando alguém te obriga a levar a carga por uma milha, ok? Bom, o caminho estreito provavelmente se refere às demandas do discipulado. Compromisso pessoal, renúncia de si mesmo, perseguição, tentação e até a morte. Seguindo os passos de Jesus. Bom, vamos entender aqui... É Compromisso pessoal, sim. Tá? Eu devo assumir um compromisso. Na porta estreita, a gente assume um compromisso pessoal. Ou seja, eu assumo a responsabilidade das minhas reações, das minhas escolhas, das minhas decisões. Agora, quando eu disse que essa vida né, pode gerar renúncia de si mesmo, perseguição, tentação e até a morte... né de seguir os passos de Jesus, é porque os cristãos escolhem isso? Parece algo negativo, parece que renúncia de si mesmo é como abrir mão de algumas questões que é, nos dariam algum tipo de felicidade. Mas veja, quando nós pensamos assim, é muito importante entender que Jesus não quer nos tirar nada de felicidade, tá? Jesus não quer nos privar do melhor da vida. Na verdade, ele nos mostra caminhos que nós podemos conseguir aquilo que tem de melhor para nós sem precisar passar por aquelas questões que podem nos prejudicar. Como que vamos aprender isso? A ter valores superiores, tá? Nós aprendemos, a fazer as melhores escolhas quando nós valorizamos aquilo que Deus valoriza. Olha só. Então, ter valores superiores é seguir aquilo que nós falamos, eu acho que na lição retraçada, quando Jesus fala em Mateus 6, né, que se, onde está o teu tesouro a esse a teu coração? Então, quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco as coisas espirituais, quando eu valorizo a Comunhão com Deus, as demais coisas, disse Jesus, serão acrescentadas, ok? Então vamos pensar bem, aqui não é uma renúncia, tá? Onde você vai ter dor, dor, angústia, tá? E vai viver na vida capingando, não é isso. Renúncia é você saber escolher, trocar o bom pelo melhor, amém? Bom, a porta larga, a porta ampla e o caminho espaçoso oferecem bastante espaço para aqueles que desejam seguir a norma cultural e piedosa dos líderes religiosos. Os termos amplo e espaçoso têm um sentido de facilidade e conforto. Olha só: muitas vezes, aquilo que é fácil e confortável prende as pessoas, tá? em questões que não lhes deixa desfrutar o melhor da vida. Nem sempre aquilo que é confortável é o melhor da vida. Jesus não nos deixa tantas opções. Antes ele ensinou que temos que escolher apenas uma entre duas opções. Jesus nos facilita, na verdade, né? Porque se Jesus disse, olha, você tem essa escolha e essa outra, né? É, o texto, o Deuteronômio diz, esse que eu coloco diante de ti, né? a bênção e a maldição, né? escolhe, pois, né? escolhe, pois, a vida, escolhe a bênção. Tá? Então, por que, uh, talvez alguém pode perguntar, né? por que Deus já não decide logo, né? porque eu fico escolhendo errado? Né? Porque Deus nos deu um cérebro. Deus quer que nós aprendamos com nossas escolhas. Se você teve algumas escolhas né, que não deu certo, tudo bem, tá? aprenda com essas escolhas que parece que foi fracasso, mas não foi um aprendizado, aprenda com as suas próprias escolhas. Tá? Uma vez que você tira proveito mesmo daquilo que parece desgraça, tá? você vai ser beneficiado sempre. Poucos encontram o caminho. Entrar pela porta estreita indica o quão difícil será a vida cristã. E nem sequer se sabe o que há de se encontrar ao longo do caminho. Mas certamente a alegria está no final. É isso. tá? Quando eu enxergo tá? que além da cruz tem um trono, fica fácil. Jesus fez isso. Você pode ler em Hebreus capítulo 12 que disse olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual agora escuta pelo gozo que ele estava proposto nota a tradução disse pelo prêmio que ele estava proposto tá? ignorou tá? é, fez pouco caso da ignomínia disso texto tá? ou seja da vergonha da humilhação e assentou-se no trono então Jesus nos dá um modelo de sucesso Jesus nos dá uma forma de você olhar, parece que é difícil, né? mas além disso, tem um prêmio. O estreito o difícil não está nas circunstâncias que os cristãos passam, mas no desafio de enxergar o que Deus vê. Romanos 8, 28, disse, e sabemos, eu gosto muito dessa palavra. Olha o que Paulo diz, sabemos. Tá? está provado, mais do que provado, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Sabemos, tudo contribui para o bem. Pensa, tá? a vida cristã né, tem sofrimentos? Tem, quem não tem sofrimentos? Todo mundo tem sofrimentos, só que a vida cristã tem a vantagem de que sabemos que Deus está trabalhando ao nosso favor, sabemos que Deus muda mesmo aquilo que parece um desastre na nossa vida, Deus faz que isso contribua para o nosso bem, tá? Tudo contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Duas classes de profetas e de frutos. Os falsos profetas lobos vestidos de ovelhas e, por seus frutos, os conhecereis. Sempre existiram falsos profetas, que desviam multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos. Houve na época de Jesus e há em nosso século. Precisamos estar atentos para não cair em suas influências. Tá? Olha, uh, os falsos profetas... Influenciam? Sim, é fato, influenciam, mas a decisão final é nossa, a decisão final é tua, tá? ninguém tá, vai decidir para você, se você tá, fizer o que está dizendo aqui, ter cuidado, ficar atento, em nosso século, com o potencial dos meios de comunicação, como jornal, revista, rádio, TV, vídeos satélites, e o lucro financeiro que essas mídias representam, prolifera mais do que nunca os falsos profetas. O maior perigo dos falsos profetas consiste no fato de que seus ensinos costumam conter elementos de verdade e eles parecem atraentes e envolventes. Olha só. Então, há alguns profetas falsos, né? não somente eles expõem o que é herético claramente, mas eles disfarçam com a verdade. Eles apresentam textos bíblicos, torcem isso e levam as pessoas tá? a viver uma vida sem ter realmente comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Lobos vestidos de ovelhas, lobos roubadores, são aqueles que não estão ali para salvar as ovelhas, mas para roubá-las e destruí-las, para conseguir seus objetivos vinculados ao dinheiro, à grandeza, estão prontos a sacrificar as ovelhas. João, Dez e diz isso diz que as que o bom pastor dá vida pelas as ovelhas. Tá? Ou o ladrão veio roubar, matar e destruir, né? Agora quem que é esse ladrão, tá? O texto bíblico disse, versículo 8, que são todos quantos vieram antes de mim, disse Jesus, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouviram. Perceba que Jesus não está dizendo aqui que o diabo é o ladrão, está dizendo que são os falsos ensinadores. Jesus aqui nesse texto está se referindo aos fariseus, aos saduceus que torceram a palavra de Deus para se aproveitar da fé das pessoas. Então os ladrões, os roubadores, aquele que veio matar, roubar e destruir são os falsos profetas. Tá? Então, vamos ter muito cuidado com essas pessoas. Por seus frutos, os conhecereis. Os frutos são uma metáfora sobre o caráter e conduta. Não importa o que uma pessoa possa afirmar sobre si mesma, seu verdadeiro caráter acabará se revelando. Se são profetas falsos, são árvores corruptas e não podem produzir bons frutos. Então, mesmo que às vezes aparenta alguma coisa muito né, atraente, tá? mas os frutos mostram a longo prazo. Interessante que já no Antigo Testamento, né, Moisés disse que se o profeta vier falar algo e esse algo se cumprir, Moisés disse, calma, não siga ainda, mesmo que, que ele falou, mesmo que aquilo disse que ia acontecer, aconteceu, disse, calma, perceba. Moisés disse, se ele te convidar a adorar outros deuses, não o siga. Tá? Talvez alguns falsos profetas não te levem a adorar ídolos de escultura, mas podem levar você a adorar o ego, o materialismo. Tá? Então vamos prestar atenção. O defeito fundamental do falso profeta é o interesse pessoal. O falso profeta não ensina... É, pelo que possa oferecer aos outros antes, ensina pelo que ele pode conseguir para si. Olha só. Então, os falsos profetas, eles estão fazendo o que estão fazendo motivados tá? pelos seus próprios interesses. E isso é um diferencial muito claro. Tá? Importante nós aprender a discernir o que, que está motivando essas pessoas, ok? vamos então aqui para o três os dois tipos de servos. A obediência visto é o visto de entrada nos seus. Eles fizeram, mas ficaram de fora e nunca vos conheci. Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar. Nesse ponto, a lição, Jesus apresenta dois tipos de servos para nos ensinar acerca do dizer é do fazer. É interessante. Tá? Então, quando Jesus está mais atento ao nosso caminhar, está dizendo ao nosso procedimento, tá? do que eu simplesmente eu falar, ah, eu creio. Tá? Mas creio a que ponto? Ah, Tiago disse né, que a fé deve ser seguida de obras. A obediência é o visto de entrada nos céus. Não é difícil aprender um vocabulário religioso, memorizar e recitar versículos bíblicos e até cantar mundo afora. Porém, o teste final não será aquilo que pensamos acerca de nós mesmos, ou o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá. A única maneira de não fazer parte desse julgamento condenatório é fazer a vontade de Deus. A prova da verdadeira fé em Cristo é a obediência à sua vontade. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aí, lembra de Adão e Eva, tá? Tá? Porque Eva, né, ela acabou comendo do fruto, porque ela, aqui atrás, acreditou no que Satanás disse. Ela, o Adão e Eva, né, ouviram o que Deus disse, ouviram a palavra de Deus. Deus falou com eles. E Satanás também, eles ouviram Satanás. Só que eles decidiram acreditar naquilo que Satanás lhes disse. Observe o que estou dizendo. Tá? O ouvir, tá? por ouvir, não faz a diferença. Eles ouviram Deus falar com eles. Satanás falou também com eles. O que faz a diferença? Em quem você acredita? Em quem eu acredito? Adão e Eva acreditaram nas palavras do maligno e, por isso, essa fé no maligno, nas palavras do maligno, fez eles agir daquele jeito, fez eles ter aquele comportamento e aquele resultado. Eles fizeram, mas ficaram de fora. Jesus não descarta, não descarta que foi em seu nome que esses homens profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitas maravilhas. Olha só, olha o que Jesus está dizendo, né? Maravilhas, né? maravilhas é fazer olhos aparecer, né? Pessoa crescer, né? maravilhas é assim, coisa extraordinária. Mas está dizendo Jesus, mesmo que uma pessoa Faça as coisas extraordinárias, tá? Ele disse que aquele que acreditasse nele faria as obras grandiosas. No entanto, crer e usar o nome de Jesus não credencia ninguém para a salvação, nem tampouco conhecido de Cristo. Olha, Mateus 7:23 diz: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nós às vezes confundimos Tá? entre um dom espiritual e o fruto do Espírito. O que nos salva, a garantia de salvação é o fruto do Espírito. Dons espirituais tá? independe de ter uma vida espiritual. Isso é muito importante nos discernirmos, porque às vezes pensamos que porque uma pessoa tem dons espirituais, ela é espiritual. E nem sempre é. Jesus está dizendo, muitos podem ter o dom, mas não ter a vida, frutos do Espírito Santo na sua vida. Ok? 3.3, nunca vos conheci. Essas palavras ditas por Jesus falam de um dia de prestação de contas, onde muitos irão comparecer diante dele e para o acerto final. Algumas pessoas conseguem driblar e manter durante algum tempo a máscara e o disfarce. Mas sempre chega o um momento em que toda falsidade é manifesta e todo disfarce é arrancado. Então, naquele dia, Jesus dirá, nunca vos conheci. Porque conhecimento é fruto de relacionamento. Relacionamento com Deus, tá? Essa é a questão que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo simplesmente de fazer as obras, mas a motivação que nos leva a fazer. Jesus está dizendo de ter relacionamento com ele. Amém? Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Nós falamos acerca da porta estreita e da porta espaçosa, descrevemos o perfil dos falsos profetas e mostramos os dois tipos de servos. Mas tudo isso, antes de tudo, antes de nós pensamos olhando os outros, vamos pensar em nós, ok? Antes de tudo, vamos examinar a nossa própria vida, amém? Deus abençoe os irmãos e lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida, seu like, quando você deixa seu like, mais pessoas têm acesso ao canal, mais pessoas são abençoadas e compartilhe, sendo possível para você. E querendo seus likes, basta mandar uma mensagem no número que está aí embaixo, que é meu particular, tá? Onde temos um grupo para abençoar aos irmãos, para que tenham uma escola bíblica mais acessível, mais clara, com os slides. Ou mesmo para você, pelo menos eu uso também assim, eu deixo no meu celular e na hora de dar a escola bíblica eu uso, tá? como esboço, é isso tudo que está escrito. Amém.